Eu, as mulheres determinadas, artesãs criativas. Cheia de inspirações, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula Tavares e hoje eu vou ensinar como fazer uma técnica de acabamento no jeans. Onde eu uso essa técnica muitas vezes nos meus vídeos. E eu quero que vocês aprendam de forma detalhada, para que quando for aplicado nesses vídeos, vocês possam consultar de forma mais clara e de forma mais legível, tá bom? Vou aproximar mais um pouco aqui essa câmera, para que todas vocês entendam como é que faz essa parte do acabamento. E não... Não tenha nenhuma dificuldade vamos começar se você ainda não faz parte da família de mulheres e leoas artesãs que lutam pelo seu trabalho vamos faça parte né tá na aula. então eu vou começar aqui pegando esse cordão que eu vou usar como exemplo e vou usar esse tecido aqui o jeans para vocês entenderem a primeira coisa que vocês precisam fazer é deixar a mão bem firme no jeans como assim ó, segurando <risos> Ai, gente, a gente tem que brincar um pouco, né? Pra não ficar tão pesado as coisas da vida. Falar nisso, se você também não segue o meu Instagram, segue lá pra gente trocar muitas ideias. Vamos lá. Segure firmemente o jeans, dobrando ele assim, certo? Perceba que eu não fiz acabamento nenhum aqui na máquina nesse momento. Pra que vocês percebam que tudo pode ser feito à mão. Mas se você quiser fazer um ponto zigue-zague aqui com um acabamento, tranquilo, pode fazer. Quando você dobrar esses jeans assim, você vai pegar uma agulha com a numeração mais fina. E vai fazer um furo. Quando você fazer esse furo, essa introdução da agulha, você vai puxar a agulha de volta para fora, trazendo a linha que você colocou lá. Mas veja bem, atrás eu tô segurando essa linha para ela não vir, ó. Tá vendo? Seguro aqui. E aí, quando eu puxar, eu faço uma laçada dessa agulha e depois eu faço uma corrente. Depois, novamente, eu vou fazer um furo... Perceba a distância, ó. Não precisa ser muito distante, também não precisa ser tão próximo desse ponto que você fez. Você vai fazer aqui uma distância, uma distância razoável. E aí, você puxa novamente, laça a sua linha, faz um ponto e uma corrente. E assim por diante. Sempre lembre de que atrás, você tem que segurar esse tecido assim, ó. Certo? para que ele não um solte. E você tem que cortar esse tecido também, de forma muito certa, para que ele não fique torto. E aí, tudo faz a diferença. O corte do tecido, a forma como você pega no tecido, tá vendo? Até eu, aqui, às vezes, solto. Então, às vezes, você pode ficar muito tensa, mas é uma coisa que é com prática. Fiz errado, laça e puxa. E aí, você vai esticando aqui, ó. Aí, aqui de novo... E assim por diante. Esse é um processo que eu vou repetir durante toda a etapa. Eu sempre lembro de segurar aqui, certo? Essa parte do jeans, pra que não solte. E aí, eu vou fazendo esse acabamento. Eu vou chegar do lado de lá, pra que vocês possam perceber. E eu quero fazer junto com vocês a lateral, como fazer o acabamento dessa parte. Perceba que agora, eu deixei aqui, ó. Esse espaço que equivale na fita na fita métrica, deixa eu colocar na fita para vocês perceberem, um centímetro, tá vendo? Um centímetro de espaço que você deixa ao iniciar a qualquer lado e sempre comecem com o um lado aqui maior, nunca comece pelas laterais, sempre por cima ou por baixo. Ok? Essa é a primeira orientação. Eu vou concluir até aqui pra gente fazer a virada juntas. Eu cheguei na parte que eu disse pra vocês que eu ia fazer juntamente com vocês. Eu vou fazer a última parte. E agora, eu deixei aqui um centímetro. A gente vai dobrar assim, ó. Quando a gente dobrar, você vai também segurar. Vai fazer duas correntinhas e colocar a sua agulha na mesma posição que eu fiz. Segura o jeans, ok? Segura ele lá. Ele tá aqui atrás, sendo segurado pela minha mão, pelo meu dedo. E aí, agora, eu vou, ó, puxar. Ficar assim. Faço uma corrente, seguro esse jeans aqui, dobrando... E vou fazer o mesmo processo de puxar a corrente, tá certo? Não tem nenhum segredo. Puxa aqui uma corrente novamente. E assim, você vai fazendo o trabalho. Quando você chegar aqui, ele fica um pouco assim, ó. Então, você pode pegar a sua agulha de costurar e passar aqui juntando levemente com uma linha da mesma tonalidade da cor do jeans. Um azul escuro ou um preto, aí vai depender da tonalidade da cor do seu jeans, ok? Eu vou considerar, né, todo feito aqui. E aí, chegando no final, eu faço o acabamento junto com vocês. Vamos lá. Fazer o acabamento dessa parte aqui. E aí, agora, meus amores, qualquer projeto, receita que eu liberar aqui no canal para vocês, cada um aí já sabe como confeccionar esse acabamento no jeans E quando eu pedir para vocês assistirem, vocês vêm aqui, consultam esse vídeo e fica tudo certo. No acabamento, nós vamos fazer o seguinte: Vou fazer só mais um aqui. E aqui, ó. Ó, soltei aqui, muito legal pra você solta, viu? Não solta, gente. Faz uma, duas. Lembra que é duas? Em cada quina, você faz duas correntinhas. Aí, então, você puxa e faz um ponto baixo. Depois, puxa aqui. E como é que eu faço esse acabamento? Com agulhas de costurar, eu vou pegar, ó. Por dentro, a parte do avesso do tecido, e vou costurar bem levemente, como se estivesse dando alguns pontinhos, tá vendo? Bem disfarçado. Aí eu venho aqui, amarro, e faço isso nas três, nas três pontas que ficam faltando pontinho. E aí, ele fica bem esticadinho o acabamento. E é isso, não tem nenhum segredo para fazer esse tipo de acabamento. Essas partes ficam bem pontudas, ó, quando você faz esse acabamento, ele desaparece. Vou mostrar aqui pra vocês... ela não fica mais pra fora, ó, tá vendo? Então, é só fazer esse acabamento com a linha de costurar e essa técnica finaliza. Um grande beijo, assista aos outros vídeos e até a próxima!